Fala galera, tudo bom com vocês? Eu me chamo Everton, sou um empreendedor digital e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre alguns conceitos que você como afiliado, iniciante, você que quer é aprender a vender através da internet, precisa saber para estar tá realizando a sua primeira venda. Então antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, ativa as notificações, dê aquele like para ajudar no vídeo e fique atento agora ao conteúdo que eu vou entregar para você e coloque em prática, porque se você não colocar em prática, você não vai sair do lugar. Bom, eu vou começar falando sobre uma brincadeira até que o Thiago Fonseca fez em um dos seus vídeos, que ele fala que toda pessoa tem que ser top. Um afiliado para ele ser top, ele precisa principalmente de três coisas. A primeira, tráfego. A segunda, oferta e a terceira, produto. Tendo essas três coisas, qualquer afiliado consegue fazer vendas através da internet. Qualquer pessoa, não precisa ser afiliado. Qualquer pessoa que trabalha com vendas consegue fazer e isso ganhar dinheiro através da internet bom então vamos lá para você conseguir vender através da internet uma das primeiras coisas que você tem que ter é tráfego tá se você tem tráfego você tem tudo se você tem tráfego você tem pessoas passando pelo seu negócio você tem pessoas passando pelo seu produto e consequentemente as pessoas vão conhecer vão se interessar e vão adquirir o seu produto ou comprar o curso que você esteja divulgando uma filiada mas não é somente isso Além do tráfego, você também precisa ter uma oferta. Se você tiver tráfego e a sua oferta for ruim, não vai adiantar de nada ter o tráfego, porque ninguém vai interessar pela sua oferta. Então você tem que ter uma oferta que vai fazer as pessoas se interessarem pelo seu produto. Você precisa, primeiramente, atrair essas pessoas para a sua oferta. Essa oferta ela tem que resolver o problema da pessoa, tá? Então, por exemplo, se você, tá, você é afiliado em um produto de calvície, de queda de cabelo, então você tem tráfego passando pelo seu canal do YouTube, por exemplo, que você fala sobre esse nicho, tá? É, lá no seu vídeo você vai ter um, um momento que você vai fazer sua oferta, tá? Você vai fazer uma chamada para ação para a pessoa conhecer o seu link de afiliado na descrição do vídeo e tal. Então você precisa fazer uma boa oferta. Então você tem que falar nesse vídeo é, os benefícios que a pessoa vai ter quando ela comprar o seu produto. No caso, é, as pessoas vão comprar o seu produto porque elas querem que acabe de uma vez por todas a queda de cabelo. Então, para você e além disso, para estar tá resolvendo o problema dessas pessoas, você precisa, primeiramente, entender a dor do seu cliente. Se você entender a dor do seu cliente, tá a dor mais forte, você vai conseguir vender qualquer produto para essa pessoa. E além de tráfego e oferta, você precisa ter um produto. Como eu falei, se você tem essas três coisas, você tem tudo. Se está faltando uma dessas coisas na, na sua estratégia, você não vai conseguir vender, tá? porque não adianta de nada também. Você tem tráfego, tem oferta e o produto ser ruim, ser de má qualidade. Então pesquise por produtos que tenham uma página de vendas boas, que na página de vendas tenham depoimentos de pessoas que já usaram o produto. É, procure, revise na internet de pessoas que adquiriram o um produto, procure por depoimentos. Se você está pesquisando um produto lá no Hotmart, você pode olhar os blueprints, você pode olhar o depoimento da galera, tá? Então lá dentro da plataforma você já tem os melhores produtos para você estar tá divulgando como afiliado. Caso você esteja lá na Monetize, uma forma é ver os mais vendidos, tá? Porque se o produto é mais vendido, consequentemente o produto é bom, tem uma página de venda boa, tem um suporte bom, porque ter suporte também é importante. Se uma pessoa tem é, dificuldade no conteúdo do curso, do produto que ela comprou, ela precisa de um suporte. Então, se o seu produto tem uma equipe de suporte, então essa pessoa vai pegar aqui o produto. Então tem essas três coisas: tráfego, oferta e produto. Você consegue vender qualquer tipo de coisa na internet. Então você pode fazer isso através do Facebook, você pode fazer isso através do YouTube, é, você pode fazer isso através de blog, do LinkedIn, do Pinterest, do Twitter. Talvez tá, o Twitter, não que o Twitter é pouco utilizado para quem trabalha com marketing digital. Mas através dessas fontes de tráfego você consegue muita gente para estar tá passando pelo seu link de afiliado, tá? Então se você está presente nessas estratégias então se você está presente nessas redes sociais, você tem muitas pessoas para estar tá levando para o seu negócio. E isso entra num assunto muito importante que é como criar sua estrutura para o seu negócio online. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu postei há alguns dias falando sobre isso, como você pode criar sua estrutura. Então se você não assistiu ainda, acesse o card para você estar tá assistindo esse vídeo e estar tá aprendendo a montar sua estrutura para estar tá fazendo suas vendas através da internet. Um ponto importante que eu tenho que falar na parte da oferta. Na oferta você tem que entender o que o cliente está precisando de você, o que a pessoa que está pesquisando sobre um determinado produto, ela está esperando encontrar, tá? Então, para isso, você precisa ter uma boa copy. O que é a copy? É um texto ou alguma chamada que faz a atenção, que chama a atenção dessa pessoa e ela acaba entrando no seu conteúdo, tá? Por exemplo, é, você tá, tem um vídeo no YouTube você publica é, como acabar com a calvície em três dias, como acabar com a calvície em uma semana. Isso é um título que vai chamar a atenção, isso é uma copy. Tá? Isso é uma headline. Então essa pessoa já vai entrar no seu vídeo e, e vai acabar comprando o seu produto. Então tenha sempre em mente uma boa estratégia de copy. A cópia tem que chamar a atenção da pessoa para ela estar tá indo para o seu link de afiliado. E muito mais importante é você ter uma chamada para ação. Bom galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Eu espero muito mesmo que vocês apliquem e mostrem as estratégias aqui nos comentários, tá? Compartilha esse vídeo aí com seus amigos empreendedores digitais que trabalham com marketing digital para que elas também vejam e tenham entendimento a mais sobre esse assunto, beleza? Então eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fui!